E tem, tem uma, uma brasileira especial para você agora, ou isso é, não pode falar? Ah, vou dar uma, um beijinho <risos> para tudo, para tudo. <risos> para todas as mulheres. É, para tá todas bom, as mulheres, tá porque tem tantas lindas por aí. Hey guys, hoje estou aqui com um convidado muito especial no canal o Tim. Valeu, valeu. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Acabamos de gravar um vídeo no canal dele, então vão lá assistir outro vídeo também. A gente falou sobre as coisas que os gringos acham meio estranhos, meio as diferentes. Co as, coisas, as coisas que confundem gringos, porque Isso. gringos são fácil de confundir aqui, né? <risos> Coitado é. deles, né? Então, o canal dele Mas é... vocês são gringos, a gente são gringos também? Somos, mas a gente também somos meus brasileiros já, é. né? Você agora é casado com a brasileira, é. so agora você é muito brasileiro. <risos> Posso morar aqui para sempre é. se quiser. É. Você, você é brasileiro. É. Mas o canal dele é Tim Explica, então vamos lá assistir aquele vídeo também. Mas hoje eu queria perguntar, queria fazer algumas perguntas para você sobre sua vida, o que você está fazendo aqui no Brasil, o que você está gostando do Brasil, as coisas uh, também as coisas que, que são surpreendentes para você aqui. Um, então vamos começar com uma pergunta que, que eu recebo muito, imagino que você receba, recebe também, uhum. por que você aprendeu inglês? Inglês, porque minha mãe me ensinou inglês. <risos> desculpa, <risos> desculpa. Porque eu nasci nos Estados Unidos. Português, português, português. gente. Por que você aprendeu português? português? Ah, boa pergunta. Eu aprendi, estava uh, falando com o Gavin, a gente aprendi espanhol primeiro. Você aprende espanhol primeiro? Um pouquinho, é. Eu fala eu jogava beisebol em todos meus amigos falava espanhol só sabia o básico e depois do fa faculdade eu encontrei alguns brasileiros em Nova York e comecei a falar com eles e foi fácil aprender o básico não quer dizer que eu falei bem mas uh, daí eu comecei a dar aulas e criei um canal e agora estou aqui na Copacabana, na chuva, falando com você. <risos> pois é, né? A gente está aqui no rooftop bar é. barzinho, mar... no, no top do nosso é muito, hotel. É muito legal esse view só que está chovendo da gente. Está tá chovendo e está frio, né? Mas... Eu trouxe um casaco, nada, mas você nada. não. Mas eu não tenho medo de chuva, eu não estou feito de papel. É. <risos> E uh, então você aprendeu não por causa de, porque eu aprendi por causa de por causa de uma... do amor, por causa ah, de amor, que lindo. é. Mas você não, né? Não, não, acho que não foi amor. Tá. E tem, tem uma, uma brasileira especial para você agora ou oh, isso é, não pode falar. Ah, vou dar uma um beijinho <risos> para, para tudo, para tudo. <risos> para todas as mulheres. Para tá todas as tá mulheres, bom. porque tem tantas lindas por aí. <risos> E uh, sobre comida brasileira tem qual, qual, primeiro quanto tempo você já ficou no Brasil? Eu, em passe, total? eu passei três meses. Tá. E começando o carnaval e eu, eu voltei para os Estados Unidos e agora eu cheguei segunda passada, são duas hum. semanas e são um, um, três meses e pouco. Tá. E comida? Comida é uh, comida aqui é muito boa eu eu estou viciado. Eu como coxinha quase todos os dias. Cada domingo é pastel, frango, catupiry na fé. Cada domingo. Cada domingo. E com ketchup. Eu não, eu não, a primeira vez que eu ouvi ketchup, eu pensei, é uma fruta. Ketchup. O que é ketchup? <risos> <risos> e eu quero saber o que você acha do, das comidas que a gente tem nos Estados Unidos, que também tem aqui. Pizza, <risos> hot dog. Qual é a diferença? Qual, o que você acha dessas comidas aqui no Brasil? Sushi. Uh, eu acho que depende, né? Uh, o hot dog aqui é um pouco diferente, mas é uh, vem com mais coisas, acho. Uh, não mais básico. Eu eu sei que eu vou, eu não devo falar isso, mas eu pessoalmente prefiro a pizza de Nova York. Eu acho que lá a gente tem pizza que é muito bom, mas uhum. uh, São Paulo tem pizza boa. E uma coisa que me estranha um pouco é que eles comem pizza com a, a, a, garfo e faca. Eu não consigo comer pizza assim. Eu também mas, não. Uh, é Porque tem, em Nova York é sempre de assim, mão Você tem com... que dobra dobra uh -huh. e... <risos> <risos> é, é assim, mas uh, arroz e feijão eu, eu consigo comer todos uh -huh. os dias. só so, Legal. É, a comida aqui é muito boa, muito boa. E sobre os brasileiros em geral? Brasileiros em geral? E... É... Eles são mais simpáticos? Eles são mais animados? Eles, eles, eles são mais calorosos, mais, mais uh, simpáticos. Tipo, você conhece um brasileiro, eles já são meio amigo. Acho que com americanos demora mais tempo. Demora. É, americanos não são tão... Ah, amigo, quem conhece faz cinco minutos? <risos> uh <-huh. risos> americanos, ao menos assim. Mas eu não quer dizer que às vezes acho que brasileiros acham americano frio ou fria, mas eu acho que isso é uma diferença de culturas. americanos são gente boa também. É, eu também acho. Depende porque... de pessoa, depende de pessoa. É, depende do, do contexto de conhecer uhum. a pessoa uhum. também. No bar, você não vai, tipo, procurar pessoas conhecerem nos bares nos uhum. Estados Unidos, mas se você tem um amigo de outro amigo que estão se encontrando pela, pela primeira vez, eles vão, tipo, ficar que, yeah. conversando, brasileiro mas não é mas, a mesma é. energia color é. que os brasileiros têm, né? É, eu acho que com certeza isso é diferente de cultura, o primeiro encontro é. com brasileiro e, e também a cumprimento de cada vez é a gente querer falar isso, a gente querer falar isso, mas brasileiro é mais um é. <risos> abraço. E voltando para... Como e por que você aprendeu português? Por que você criou um canal no YouTube para os brasileiros? Uh -huh. Eu já estava dando aulas de, de inglês, mas uh, eu não gostava tanto da uh, estrutura da escola. É muito, muito estrito né? Oh, não pude fazer... A sobre isso, I'm like, mas isso é importante. Isso uh -huh. eu decidi criar um canal passando as dicas que eu já passava para meus amigos. E eu falava muito ruim o português, muito ruim. Eu não consegui falar nada, eu tava tarde like, Tarzan Chapado. <risos> <risos> e agora, eu, pelo menos, eu consigo falar eu falo a coisa que eu quero falar. Yeah. Mas uh, foi assim, um ano e pouco. E você? E... Porque eu aprendi ou porque eu criei o um canal? Você você conheceu o Marceli no Brasil, você em, Asia, em Ásia, né? Na Ásia, é. E foi amor de primeira vista? <risos> foi, <risos> mais ou menos foi, mas uh, daqui eu cheguei aqui, eu tava fazendo aulas de português, então eu fiz aulas mesmo ah, de, tá. de português aqui. Daí eu conheci outro cara e ele falou, o francês, o francês do, dos gringos no Brasil, aquele canal. E a gente decidiu fazer um vídeo falando sobre... Pegando micos no Brasil, ou falando sobre as coisas que achamos ridículas. E o mico mais grande que você pegou aqui, agora aqui? Ah. Não era tão grande que ele ainda Não, tá casado. Eu... <risos> fizemos nossos primeiros vídeos, Eu fizemos um vídeo pegando mico no, no Brasil. Uhum. E o que eu falei é que... Sobre cumprimentando alguém, uh -huh. eu cumprimentei um homem e dei um beijo no rosto dele uh -oh. sem querer. Isso eles fazem na Argentina, sabe na, né? na Argentina, na Europa também é muito uh -huh. comum, mas aqui no Brasil você não faz isso, é, né? É, Mas na Argentina, a primeira vez alguém fez isso comigo, é assim... Você é Nova York, Não faz isso, né? Yeah. Mas uh, eu não peguei muito um mico muito, muito... Eu, eu, eu confundo Não. pau e pão muitas vezes, eu, uh, eu quero um pau na chapa, pau, pau, pa, uh, pau com queijo, pau, pau de queijo, é diferente de... É, essas coisas acontecem, né? É, acontece mesmo. E sobre aprendendo português, quais são os maiores dificuldades que você passou em, em aprender? O que você ainda está pensando? Porque eu acho uh, masculino e feminino. Even, mesmo que eu aprendi um pouco de espanhol, uh -huh. pra gente não tem esse conceito de a mesa é, é, é feminina. Uh -huh. A mesa é uma mesa, né? Não, não masculino e feminino. Só so, para pensar em coisas masculino e feminino é difícil. Só so, eu, eu cometo muitos erros. De, de masculino feminino. Uhum. e feminino. E gramática também, é difícil conjugar os verbos, certo? É, é muito difícil. muito difícil. Se eu tivesse. Aham. As condições, é muito difícil. Uh -huh. é muito é. difícil. Você, eu, eu... eu também tenho muito. Acho que a coisa mais difícil é. Uh, os gêneros, das, gêneros. das coisas. É muito difícil. É impossível, porque eu falo alguma coisa, tipo, ah, eu quero uma cerveja. Uh -huh. E depois eu penso, oh, nossa, mas sei, é uma é. cerveja, mas já era. Mas e... eles entendem, geralmente sim, isso não sim. causa confusão, é só, não, é, não. ah, esse gringo não sabe. Uh -huh. <risos> Quando você uh, vai falar português com um brasileiro, é sempre, é, para a maioria deles, eles ficam, é, eles ficam surpreendidos que você fala português, tipo, por que você ia falar português? Uh -huh. Não, porque se a pessoa não, sabe falar inglês, nem nem o eles são surpreendidos eles vão continuar falando é, é verdade, português, é né? é. Mas se a pessoa fala bem inglês, eles vão às vezes se você tem sotaque caigado, eles vão trocar é. por a... Eu estava eu estava buscando esse, esse uh, hotel na verdade uh -huh. e a, a moça no bar falava inglês comigo, perfeito, os outros é. as outras caras não falavam nada de inglês, elas eles falavam português comigo. Certo? E você Depende. você fica com com raiva com as pessoas responsáveis em inglês quando você vem Não, falar é. inglês ou português com eles? Não, eu aqui no Brasil eu tenho bastante pessoas para treinar meu português é. e se alguém quer falar inglês, com é. de boa é que eu tenho saudades às <risos> vezes Ah, quando, que bom falando inglês, é mais fácil para mim Quando eu estava aprendendo português, eu queria sempre falar português, uh -huh. então eu, eu tentei falar o máximo possível com pessoas em português e algumas pessoas sempre me responderam em inglês e eu fiquei um pouco um pouco chateado com isso. É, Você mas não? acontece... Não, depende. Não. É que já que já, já falamos num nível que é. dá para conversar é. e, e não precisa... Às vezes eles, eles, eles percebem, eles querem treinar o inglês é. deles. Sim. Acho que mais isso porque é. eles... Eu tento não levar nada uh, pessoal. É, isso é uma boa... De boa, de boa na vida, né? É. <risos> Bom cara, muito obrigado. Obrigado você. Foi bom te conhecer. Foi bom a gente se conhecer hoje. Sempre e... tem lugar no Colorado, se Colorado, você quiser Sim, eu, eu e o Gavin também eu... mora. Eu quero, eu quero visitar, não sei como fazer nada desses suportes de inverno. Só vou pagar <risos> alguns micos lá. Nova Yorkinho York, no Colorado. Nem, é. nem sabe. <risos> Patin, patinar? Tipo, ice skate? Não sei, ah, skate? Não sim, sei sim. como, como ski? não sei como esquiar. Não sabe como esquiar? Não. Eu, te, eu te ensino como fazer snowboard melhor. É, mas eu acho que quando você, você passa um certo você tem menos vontade de se machucar. <risos> Também, verdade, também é verdade. É a mesma coisa com, com aprender de idioma. Tá bom. A gente está indo aproveitar esse clima maravilhoso. Cidade maravilhosa. Não, mas é maravilhosa. Só precisa de é. um pouco de sol. É. Estou esperando o segundo sol chegar. É. Então, a gente, espero que vocês gostarem, tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.